Nossa, é verdade. Olha essa skin do Blitz, mano. Que que é isso, velho? Blitz e Crank em balos no espaço? Não, nem fodendo que o Blitz é duas pessoas. Igual o Nunu. É Blitz e Crank igual o Nunu e Petal Viu lá, mano. Olha o Blitz, eu vou, eu vou só ficar telando ele, mano. Eu vou só ficar telando ele. Olha a gracinha, mano. Meu Deus. É bonitinho, hein? Eu tenho um Blitz no time, tá ligado? Eu queria saber se eles estão aqui no meu Red ou não, mano. Eu vou entrar aqui, foda-se. Beleza, eu tenho um trinquete daqui a pouco Valeu BR Santana, muitíssimo obrigado aí pelo seu primezinho Seja bem-vindo aí, meu príncipe Vamos nessa, paizão, vamos nessa eu Sabia que isso aqui ia acontecer, né Pô, se eu pego, se eu garanto, hein, mano Pelo primezado, só agradece sua força aí, meu lindo Tamo junto, paizão O cara sacana, mano. <risos> Isso foi ruim pra mim, mano. Eu tô fudido, eu tô fudido, eu tô fudido. Lembrando que eu tô fudido. Ainda mais se eu morrer pra esses minions aqui. Se eu morrer aqui, acabou o jogo. Ai! Balança geral. Nossa, ele tomou o execute pra galinha. <risos> vai, bobão. Se eu fiquei na situação ruim, ele também ficou, mano. Ficamos em maus bocados, ele também, né? Pra largar de ser bobo. Bom, se a Nidali for real nerdola assim, ele se provar ser um true nerdão mesmo, jogador de League of Legends raiz, ele vai vir aqui reto, mano, tá ligado? Isso pode acontecer, a gente sabe disso. Então vou tentar farmar de uma forma sussa aqui, né? Beleza. Nice, consegui farmar. Não sei se. É, ele veio reto aqui. Como a gente já imaginava, né? Vai pra base aí, Flavinho. Deixa eu resetar deixa eu resetar. Deixa eu exetar ou tá? a Fiora vai querer farmar? A Fiora vai querer farmar, não! Pode farm que ele tem 8. Eu tenho 10. Eu tenho 10, porque eu acho que eu roubei 2 minionzinhos em mid, né? Será que foi isso? E, e o ward, né? Se que foi isso. A Fiora roubou o sapo. Será deve ter roubado, né, mano? Eu não vou nem checar, véi. E acho que eu não vou nem fazer aronguejo. Eita, eu posso ir top, hein, mano. Eu posso ir top, eu posso ir mid. Eu acho que eu vou gankar, galera. Eu acho que eu vou gankar e vou upar o W, mano. Isso aqui é um risk, galera. Esse aqui é muito risk, véi. Ai, você vai morrer, amigão. Pô, amigão, eu não mato esse cara, por incrível que pareça. E tem chance da Anida brotar aqui. É. Grabou! Ah. Grabou! Ai, Blitz! Tinha que ser Insta! Tinha que ser isto, o grab dele, mano. Misericórdia Pô, o Blitão tinha flash Ignite aqui, ali aquela hora, mano Como é que ele deixou aquele açaí, velho O cara tinha tudo, mano Pô, vou ter que dar B de novo, eu não consigo comprar item nenhum com isso Mano, olha os recal, jeito que eu tô tendo, galera Na moral, olha os recal podre. Vamos pra onde, Marquinhos? Vamos nessa, né? Vamos nessa, não tem, não tem mais pra onde ir Aperta R, paizão. Nossa, ele mata eu também. Eu tô sem mana. Ah, ele tem flash. Família Cuco. Meu Deus. Acho que eu podia ter flashado pra... Torre? Não, não podia Só se só se a Ari tivesse empurrado a wave pra torre, tá ligado? E agora, hein, mano? Eu quero farmar meu topside e arauto A chance de eu poder fazer isso é muito baixa, mano Muito baixa, muito baixa E bobear a Nida pode estar reto lá já fazendo, hein, mano? Eu não vou checar reto pra não perder tempo Vou tentar só farmar meus campos, né, mano? Será que eu meto esse louco aqui, mano? Isso aqui é muito meteção de louco, vocês não estão ligados, hein? Mano, esse aqui é muito meteção de louco, galera Ah, o Zayk é esperto, mano Ele tá só me telando, velho Família! Nossa, a Arizinha do céu, você tá jogando muito errado. Se matar um, pelo menos ali, Ari. Boa, boa, boa, boa. Era muita beteção de louco. os cara não é nem nada, né, mano? Mano, isso, isso é pra dar bom, ele tá sem barreira, mano. Ai! Ó! Oh! Nice, ele jogou bem, mano, a Ari. Boa. O foco agora é sair vivo, meus meninos. Uu! Boys! Nice! Well played, família! Caramba, ai pegou Ai meu deus, ele tá na frente Mas eu só vi a cabecinha velho. Lembrando galera Que essa nida Dali ela me invadiu No meu head, ela conseguiu pegar o buff Ou não, mas a gente matou alguém Ela tem 58 de farm e eu tenho 78 Loucura né mano, é muito difícil você punir um se invadindo assim mano, porque o Karts Querendo ou não, ele é um aspirador de farm Saca véio? isso é muito bizarro Ela não pegou, ela não pegou, protege, protege Protege, protege Vai, que dá tempo dele no... Ah, vamos embora Galera, vamos pra casa Quase, mano Caralho, o Blitão Brapo subiu no momento exato Isso foi bom pro Yas, porque ele pegou o Arauto, né Mas foi muito bom pra nós Que nós matou três e morreu só eu Tá bom, tá bom, É embora Jogar pro Drake agora e eles vão vir tarado no dragão De novo, mano, eles vão vir Futarado no bagulho Fica comigo, fica comigo, irmão Ai, era só ter acertado mais uma Caralho, ele matou todo mundo da fiora Ele vai matar a área ainda, o cooldown dele voltou, certeza Não, não, não, não, não, tem uma área aqui Oh, boa Mano, eu não recomendo essa área ir pra cima, mano Mas se ele tiver com a cara e com a coragem Pode É isso, irmãozinho, pegou, hein Fala que você vai ter dano Flash por Prime da Nidali, galera. Flash por Prime da Nidali. Vamos nessa, né? Cadê a Nidali, mano? Eu acho que ela caiu. Que quitou, papo reto, mano. Que doideira. Qualquer coisa eu tenho útil. Morri. Nossa senhora, mas que dano é esse? Misericórdia Mano, quero muito velho, eu quero muito ir nisso, nisso Só gravar? Qualquer um? Só escolher? Engraçado, né mano? O Blitz, o o quanto mais ele segura Quanto mais o Blitz segura O grab dele, mano mais, mais ele entra na mente Tá ligado? Não sei se vocês entenderam o que eu quis dizer Eu quero ir Baron, hein mano eu quero muito um e Baron, mano. Eu quero muito um e Baron. Maravilha. Daqui a pouquinho tem dragão. E vamos nessa, campeão. Mano, imagina eu pego, Imagina eu pego. Não, na moral, só imagina eu pego. Caramba, esse blitz é muito bom, velho. Ah, eu morri. Vai passar aqui, não. Vai passar aqui, não. Vai passar aqui, não. Ah, ele passou, galera. Não era pra passar, não. McKinney dá pra fazer dá quatro games. Oh, pera aí. Pera aí. Tô. pega essa florzinha pra você aqui, meu guerreiro. Ah! GG, rapaziada. Jogão, jogão, jogão.